Fala galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer um vídeo de um livro específico que eu li muito recentemente e adorei, foi uma grande surpresa pra mim da editora dublinense escrito por Afonso Cruz Vamos Comprar um Poeta Minha Gente, esse livro aqui tinha me prometido lá no WhatsApp da dublinense que ia ser uma experiência muito boa e foi realmente uma experiência muito boa uma experiência surpreendente, eu não tava esperando de jeito nenhum esse livro Ele é... Considerado, considerado eu acho que eu li aqui, na verdade. Uma fábula distópica, olha aí. É basicamente uma grande, grande não, curta, porque tem, não tem nem 100 páginas. Mas é uma grande crítica ao consumo desenfreado, à propaganda desenfreada, a esses tempos malucos, loucos, nos quais a gente vive. Em que a gente vive? Esse tempo, né? Nesse mundo desse livro aqui, é legal ver como tudo é uma transação, como as relações, elas são transacionáveis, são intercambiáveis, são comercializáveis, quantificadas. Tudo tem números envolvidos. Por exemplo, eu fiz várias marcações aqui e uma delas é essa. Dizem que é bom transacionarmos afetos, liga as pessoas e gera uma espécie de lucro que não sendo um lucro de qualidade, já que não é material e não é redutível a números ou dedutível nos impostos ou gerador de renda, há quem acredite, é uma uma questão de fé que pode trazer dividendos. Aí logo em seguida existe um diálogo que fala dessa maneira. Estou apaixonado, disse. Quanto? perguntei. 70% E tudo é dessa maneira O tanto de sentimento que você sente tem um valor Os seus batimentos cardíacos com relação a determinado acontecimento Se fez você se sentir mais ansioso, mais nervoso, mais calmo Isso não é dito, né? Esses sentimentos não existem Tudo é quantificado Tudo tem um valor para ser representado, para ser dito Por exemplo, quando a gente chega num canto e diz Ah, seja feliz, ou sei lá, no aniversário felicidade, sucesso, não existe aqui nesse livro. Tudo a saudação padrão aqui é crescimento e prosperidade. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo um som de fundo aí de vez em quando, uma música, um pagodão, <risos> é porque tá rolando aqui mesmo, do lado dessa porta, do lado de fora dessa porta. Mas aí, esse era o tempo que eu tinha pra gravar esse vídeo. E também, além de toda essa questão, nesse mundo as pessoas podem comprar artistas em vez de animais de estimação. Quando eu li o título Vamos Comprar um Poeta, eu pensei que era uma coisa mais conotativa. Uma coisa mais figurativa, uma coisa bem fábula mesmo, né? Que não era literal, mas é literalmente isso. Num jantar que tá acontecendo na família, a menina chega e diz pro pai assim... Vamos comprar um poeta? E aí eu fiquei sem entender quando ela disse, vamos comprar um poeta, porque eu ainda tava meio que me ambientando na história. E isso acontece bem no comecinho. Só que é isso realmente que acontece. Eles vão pra uma loja de poetas comprar um poeta. <risos> comprar pessoas. São várias pessoas. Tem, tipo, gôndolas com pessoas. Cada poeta com seu estilo. E eles escolhem as pessoas pra comprar e levar pra casa. Já pensou? E aqui nesse mundo, assim como pintores, escultores produzem coisas inúteis os poetas também produzem coisas inúteis então as pessoas não querem proximidade com esse tipo de pessoa que tem essa profissão, que na verdade não é bem uma profissão aqui, é mais uma atividade que essa pessoa exerce inerente a ela intrínseca a ela, e essas pessoas são pessoas que não geram renda para a sociedade, não tem uma, uma contribuição física uma contribuição material, financeira para a sociedade, então são chamados de inutilistas, e as pessoas que porventura possam vir a concordar com isso Concordar com isso, é né? Como se fosse uma coisa super errada <risos> E ter pensamentos parecidos com pensamentos de artistas, vamos dizer assim São pessoas que são consideradas inutilistas É um termo que é utilizado várias vezes aqui durante o livro No apêndice desse livro, né? Lá no final, inclusive, o livro é bem bonitinho Tem uma diagramação super boa Logo depois dessa parte aqui, chega o apêndice E no apêndice tem uns comentários que fazem a gente refletir bastante Ele tá falando aqui no primeiro parágrafo sobre Goring e Göring foi um militar alemão lá da época do nazismo que era líder do Partido Nacional Socialista. Aí falando sobre ele Diz dessa maneira. Goring disse, Quando ouço a palavra cultura, saco do revólver. É assim que muita gente olha a cultura. Não é mal. É sinal que é tão importante que pode ser ameaçadora. Pode fazer sacar das armas. Se a arte e a literatura não tivessem importância, ninguém se preocuparia em incendiar a biblioteca de Alexandria. Repetidas vezes, inclusive. Destruir os budas de Bamiyan ou as ruínas de Palmyra. Se a cultura não fosse verdadeiramente importante, Goring não sacava do revólver. Olha isso, minha gente. Isso resume, assim, um pouco, porque os próximos parágrafos que tem aqui no apêndice vão dar mais essa importância à literatura, aos artistas, à poesia, a arte no geral. Então isso aqui eu achei muito impactante esse primeiro parágrafo nesse apêndice e muito importante para trazer essa ideia geral que a história traz. Também é legal nesse livro ver que as críticas ao consumo, as críticas à sociedade em geral são sempre num tom assim jocoso, <risos> num tom de piada que em alguns momentos me fizeram dar gargalhada mesmo porque é um livro engraçado em alguns momentos. Tem essa crítica mas é num, num tom leve, né? Tem um clima divertido de se ler e não é uma leitura pesada de jeito nenhum. É legal também ver que como as pessoas não têm nomes, os nomes são tipo letras e números, tipo códigos. O nome daria uma particularidade, uma pessoalidade demais, isso eles não querem que aconteça, porque é bem voltado as coisas para os números mesmo. Inclusive, se a pessoa chorou, ela diz, ai, ah, derramei 50 ml de lágrimas por causa disso. Tipo assim, para dizer se chorou muito ou se chorou pouco. Quantas batidas do coração, né, como eu falei lá no começo do vídeo. Minha gente, outra coisa, quanto de pressão você exerce ao abraçar alguém. Diga aí, isso é quantificado também? também. Isso é, é dito no livro. Tipo assim, ah, eu vou me abraçar, você exerceu tanto de pressão nesse abraço, Em vez de dizer se me abraçou forte, se me abraçou fraco, já pensou? Aí tem um determinado momento, aqui eu tô contando várias coisas, mas eu não chega a sair spoiler não, o legal é ver o desenrolar dessa história. Tem um determinado momento que o poeta escreve uma frase em cima da cama da menina que compra, eu vou ler aqui. Ele diz, posso dizer que uma janela é uma janela, mas todo mundo sabe disso. Com a poesia... Posso dizer que uma janela é um bocado de mar ou um pássaro voando. Mentiras, às vezes, são as únicas verdades. E eu gostei muito de ver como essa menina no começo tinha a ideia muito ligada à ideia dos pais, essa coisa bem né, fechada. E a partir do momento que eles compram esse poeta, ela vai mudando o seu pensamento ao longo da história, ao longo da narrativa. E em determinados momentos, na verdade, em muitos momentos, ela acaba confrontando o poeta, dizendo, ah, você não sabe o que está dizendo, você está mentindo, como você pode dizer isso, que absurdo, porque ela não tem essa conexão com a arte, com a poesia, principalmente com as palavras ditas de uma forma que não seja literal. E acaba isso afetando muito ela, ela fica refletindo, a gente consegue perceber que ela reflete, apesar de brigar, apesar de não concordar com o que o poeta diz, ela acaba refletindo e trazendo isso pra si. Aqui, ela diz ao poeta né, que as falas dele são mentiras, mas aos poucos vai explicando o conceito de metáfora e, sem perceber, nota, ela percebe ao longo da história, é legal essa parte, ela nota que tá fazendo comentários duvidosos. Tá entendendo? Comentários com duplo sentido. E as pessoas ao redor começam a perceber isso nela e acabam dizendo, hum, você tá virando uma inutilista e tudo mais. Criticando mesmo toda essa questão. É muito massa. Ah, inclusive sobre as propagandas que eu falei lá no começo, sobre ser uma crítica também. Tudo tem uma propaganda. Tudo. O corrimão da escada, o cada azulejo do piso, as paredes, suas roupas. Você tem propagandas, às vezes, coladas, lá, adesivos. E isso é muito interessante ver no momento que eles vão comprar o poeta que eles se questionam por que aquele poeta específico, que é o que eles compram, não tem roupas de marca, porque as marcas estão sei lá, no chapéu, na gravata, no casaco na camisa, na calça, no, no tênis estariam no caso, né? E esse poeta específico não tem. Aí pronto, é muito bom ver como o livro cutuca, como autor né, também cutuca o sistema <risos> com pequenas coisas, e como a arte é desvalorizada no livro para mostrar justamente que o contrário deve ser feito na vida real, e às vezes nem é, né? estamos aí com o governo que a gente tá. Então pronto, tem sempre esse contraponto essa questão, menina, eu risquei de de alguma maneira, o livro aqui, agora que eu tô vendo. Então, pronto, né? Tem sempre essa questão de, de reação das pessoas às falas do poeta que vão de encontro a esse caráter produtor e consumidor dessa distopia, dessa sociedade distópica. Muito bom, vamos comprar um poeta. Parabéns, leitora do Blinense por trazer esse livro. Eu amei, inclusive, por me recomendar. Muito obrigado, né? Se você conhece Vamos Comprar um Poeta, deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse livro. Se você não conhece, diz aqui também o que é que você achou desses comentários que eu trouxe aqui pra vocês. Aqui no box de descrição tem um link da Amazon, por onde você pode comprar coisas na Amazon que você quiser. Qualquer coisa, um celular, uma mesma cadeira, livros principalmente também, né? Se sempre são bons e-books. Pode assinar Amazon Prime, Amazon Music, Kingdom Unlimited, tudo pelos links aqui do canal que vai ajudar muito. Fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário no canal. As redes sociais do canal, Twitter e Instagram, estão passando aqui ao longo do vídeo aqui embaixo. São as duas Elefante Elite. Segue lá pra ver o que é que tá acontecendo, o que é que eu tô falando lá de vez em quando. <risos> E fica ligado no cara que tá rolando aqui no canal Elefante Literário. A gente se vê já já. Valeu!